Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo à correção da prova do DPE São Paulo 2023. É um prazer estar aqui com vocês. Então, sem querer querer corococó sem mais delongas, caneta e papel na mão e simbora, para cima deles. Vamos ver aí o que rolou nessa provinha. Olha aí a primeira questão na tela. Vamos lá.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 Para enfermeiros se tornasse Então vamos lá família Essa é uma questãozinha clássica Onde a questão te deu a razão É aquele tipo de questão Que fornece a razão Quando ele fala aqui ó, Que são dois médicos Para cada três enfermeiros Em outras palavras Ele está te falando o que? Que a razão Entre médicos e enfermeiros a razão entre médico e enfermeiro é dois trezeavos. É isso que ele está te falando em outras palavras. São dois médicos para cada treze enfermeiros. Opa, a razão é de dois para treze. É isso que ele está te falando. Então, é um probleminha clássico que deu a razão. Né? Então, interpretando a questão, eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Legal, primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método Que é a técnica R Qual é a malandragem para resolver uma questão que dá a razão? Aí entra em cena o mantra MPP Pô, galera que segue a gente aí, que assiste as nossas aulas Pô, já tá no sangue Qual é o mantra MPP para a questão que dá a razão? Questão que dá a razão, coloca o K que vem a solução Então, vamos lá Executando aqui o macete Primeira coisa O total Qual é o total De funcionários? 105 Qual é a razão? 12 para 13 Ou seja, médico né? M de médico Sobre E De enfermeiro É igual a 2 Sobre 13 Aí eu vou aplicar o macete Questão que dá a razão coloco o K que vem a solução. Então, M é igual a 2K e E é igual a 13K. Se eu somar, tem que dar o valor, não é isso? Então, 2K mais 13K tem que ser igual a 105. Zero trauma. 15K igual a 105. K vai ser igual a 105. Dividido por 15. K vai ser igual a 7. Então, esse é o valor do K. Mas, se eu tenho K, eu tenho tudo. É só substituir aqui. Então, vamos lá. Médicos, 2K. 2 vezes 7, 14. 13K, enfermeiros, 13 vezes 7 vai dar 91. Só que aí ele criou uma outra situação na contratação de três médicos e 11 enfermeiros, a razão entre médicos e enfermeiros passou a ser. Então eu tenho que somar aqui, ó, contratou mais três médicos. Então se ele contratou mais três médicos, agora eu tenho 17. Se ele contratou mais 11 enfermeiros, agora eu tenho 102 enfermeiros. Agora é só fazer a razão. Agora a razão. Médico enfermeiro. Vai ser 17, 102 avos. Que simplificando por 17. Vai dar um sexto. Olhando ali as opções, gabarito, letra E. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Renatão está chegando aí para quebrar a próxima questão com vocês, para cima deles. Opa, Marcão começou aí com o pé direito, né? <risos> e jogou para mim aqui. Então vamos lá, vou deixar só a tela, beleza? Vamos fazer aqui, ó. Método dos 50, sublinhar para interpretar, beleza? Vem comigo, ó. Vamos sublinhar para interpretar essa brincadeira. Simbora, let's esqueletes, para gente não errar, família. Tá gostosinho aí. Você que vai fazer prova do TJ São Paulo é um grande treino, tá bom? Vamos lá. O treinamento de dois atletas consiste em dar voltas completas em uma pista. O atleta A percorre uma volta sempre em 50 segundos. O atleta B percorre uma volta sempre em 40 segundos. Em um certo dia, ambos iniciam o treinamento ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Após 20 minutos de treinamento, o número de voltas completas, dadas a mais pelo atleta B, em relação ao atleta A é igual a... Opa, metro e cinquenta, você já viu a sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Ó. Aqui, o atleta, atleta A, ele percorre 50 segundos, enquanto o B, 40. Em 20 minutos, quanto ele vai fazer? Isso daí é o quê? É um sistema de medidas, né? Você pode considerar como sistema de medidas, porque ele está trabalhando com hora, minuto, né? Sistema de medidas. Técnica R, o que, que a gente vai fazer, galera? Na técnica R. Técnica R, a gente vai pegar aqui e vai é, passar para a segunda. Né? Transformar. Opa! Trocou a, trocou a cor. O que, que a gente vai fazer na real? A gente vai transformar. Correto? A gente vai transformar para depois inverter, beleza? E inverter. Show de bola. É, e dividir na real. E depois dividir para achar. As voltas. Então, vamos lá. Vamos separar aqui, ó. O atleta A, pessoal, ele faz em quanto tempo? Qual é o tempo dele? 50 segundos. Show de bola. O atleta A leva 50 segundos. Maravilha, né? Já o atleta B, galera, ele leva quanto tempo? 40 segundos. O atleta B leva 40 segundos. Correto? Aí ele fala, após 20 minutos de treinamento. Olha só. Após... 20 minutos, aí ele quer saber quantas voltas o atleta A, quantas voltas completas dadas a mais pelo B em relação ao A, o que, que você vai ter que achar? Você vai ter que achar a volta do B, tá bom? A volta do B e a volta do A, só que antes disso, o que, que você vai fazer? Ó, o A para dar uma volta ele leva 50 segundos, né então o que, que acontece? Eu vou ter que passar aqui o 20 minutos para segundo, como é que eu passo para segundo multiplica por 60, viu? Porque é um sistema de medidas, então isso dá 1.200 segundos, né? Agora eu vou achar quantas voltas o a ó, voltas, voltas do a, quantas voltas o a deu? É só pegar 1.200 e dividir por 50. Show de bola, corto zero. 120 dividido por 5, isso daí dá 24. Então, A deu 24 voltas. E agora eu vou fazer a mesma coisa com voltas do B. Quantas voltas o B deu, galera? 1.200 divididos por 40. corto o zero. Quanto dá isso daí? 30 voltas. Show de bola? Ele quer saber quantas voltas completas dadas a mais pelo atleta B em relação a A. É só diminuir, né? 30 menos 24, isso daí vai andar 6 voltas. Show de bola, né? 6 voltas, marco V da vitória na letra B. Show de bola? Então, ó, Marcão tá voltando aí pra quebrar tudo e continuar a nossa brincadeira. A gente vai fazer esse... Vai, toque, toque e passa tranquilinho pra você gabaritar. Tamo junto, Marcão tá chegando aí. Show de bola, família. Voltamos com a questão número 23. Renatão, Detonou aí a questão 22, voltamos aí com a questão 23. E você já sabe como começa o pagode, né? Sublinhar para interpretar. Vamos lá, repetição. Método 250 neles. Ó. Após algumas semanas de treinamento, os mesmos atletas da questão anterior melhoraram os seus tempos. Agora, o atleta A percorre uma volta em 40 segundos, o atleta B em 30. Após partirem ao mesmo tempo e no mesmo sentido em um dia de treinamento, os dois atletas treinaram por um período de 1 hora e 45 minutos. Durante o treinamento, o número de vezes que eles passaram simultaneamente no local de partida, após terem iniciado o treinamento, foi igual. Então, família, analisando aqui a questão, essa é uma questãozinha, né? É um probleminha, é um probleminha clássico de MMC. Como é que eu sei que o problema é de MMC? Pela característica, né? Ideia de tanto em tanto tempo, né? Então, ele dá uma volta, né? O atleta A dá uma volta a cada 40 minutos, ou seja, de 40 em 40. O segundo, de 30 em 30. E tem também a ideia de se encontrarem, né? A ideia de se encontrarem. Então, por causa dessas características, eu já sei que o problema é de MMC. Então, para resolver esse tipo de probleminha, técnica R... Né? Qual é o bizu para resolver? Ó? Estudar, revisar e exercitar. Então, é assim que funciona com os nossos alunos. Então, de tanto cara revisar, de tanto cara estudar esse assunto dentro do curso, ele já sabe o comando. Ele vai bater o olho e já sabe. Pô, caramba, isso aqui é um probleminha de MMC. Então, para resolver essa questão, eu tenho que tirar o MMC entre os tempos. No caso aqui, 40 e 30. Então... Cochilou, cachimbo cai. Já vou tirar aqui o MMC. Ó. Por 2 vai dar 20, vai dar 10. Por 2 vai dar 10. Ih, rapaz, fiz besteira aqui. Por 2 vai dar 10. Vai dar 15. É para ver se você tá prestando atenção na aula. Por 2 de novo vai dar 10, vai dar 15. Por 2 vai dar 5, vai dar 15. Agora é por 3, vai dar 5, vai dar 5. E agora por 5 vai dar 1, um, vai dar 1. Um. Marcão, tá errado, né? Tem um delay, né? Não, não tá errado. Isso é só para ver se você tá prestando atenção na aula. Então, fazendo aqui o produtinho desses caras. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, a cada 120 segundos, é, isso vai acontecer. Né? Eles vão se encontrar. A cada 120 segundos, eles vão se encontrar. Beleza? Só que eles treinaram. Período de 1 hora e 45 minutos ó, o treinamento durou esse tempinho aqui, 1 hora e 45 minutos passando tudo para minuto, 1 hora tem 60 mais 45 vai dar 105 minutos a pergunta é a seguinte durante esse período aqui, quantas vezes eles se encontraram? aí eu vou dividir por 120 segundos equivale a 2 minutos, não é isso? Porque um minuto é 60 segundos, então 120 seriam 2 minutos. Então a cada 2 minutos eles se encontram. Então um encontro, ó, um encontro, 2 minutos, x encontros. 105 minutos. Aí eu vou fazer aqui a regrinha de 3, né? Como eu tenho mais tempo, com certeza vai ter mais encontros. Então é direta. Aí eu vou cruzar, fazendo aqui a continha: 2x é igual a 105, x é igual a 105 dividido por 2, x vai ser igual a 52,5. Então ele deu, né? Eles se encontraram, na verdade, 52 vezes. Né? Eles se encontraram 52 vezes, né? porque tem que ser a parte inteira. Então, olhando aqui, gabarito, letra D. Teve 52 encontros nesse treinamento. Legal? Agora, o que, que vai acontecer? O tio Renato vai voltar para quebrar a próxima questão com vocês. Daqui a pouco o tio Marcão está de volta. Um abraço, opa! Voltei aí! <risos> vamos lá quebrar tudo! Vou deixar só a tela, beleza? Ó, aqui tu já sabe o que é geometria, só de olhar a figura, né? <risos> então vamos lá. Médio dos 50, aqui ficou alto, né? A galera botou alto. Alô, produção, médio dos 50. Como é que a gente vai fazer aqui? Ó, méd dos 50, galera. Sublinhar para interpretar. Vamos lá, o terreno A cuja forma é uma composição de retângulos e o terreno B, cuja forma é um triângulo retângulo, apresenta as medidas apresentadas na figura nas figuras que estão expressas fora de escala, tá ali? Sabe-se que a área do terreno B, ó, a área do terreno B supera em 20% a área do terreno A. Então ela é 20% maior na real, né? Desse modo, é correto determinar que o valor da medida y em metros é um número entre, aí você vira e fala, quem odeia geometria, meu Deus, não sei nem por onde começar. Galera, primeira coisa, o problema é de geometria, tá? E o tempo todo essa questão está trabalhando, a técnica R está trabalhando com área. Ali é área, a gente vai ter que fechar, né? Então, a técnica R diz o que para gente? Áreas, geometria, e o problema é de áreas. Nós vamos usar basicamente a área do retângulo e a área do triângulo. Beleza? Vamos lá. Já tem o norte. O que você vai ter que fazer? Primeira coisa, ele diz que a área do terreno B supera em 20% a do A. Então, a primeira coisa é achar a área do terreno A. Como é que eu vou fazer para achar a área do terreno A? Ó, eu, Renato, <risos> eu, Renato, gosto muito de fechar aqui. Ó. Fecho aqui, porque não é só uma figura, né? são duas. E aí eu acho as dimensões. Ó. Aqui embaixo já dá para achar essa área, porque já tem base vezes altura. E aqui dá para achar, que é 5. Pensa comigo, quanto vale isso tudo? 11. Até aqui é 4. Então, ali em cima é 7. 11 menos 4, isso daí vale 7. Show de bola? Então, a área aqui, a área do A, vem comigo, a área do A, deixa eu fazer aqui a divisória para ficar organizadinho. Lembra que organização gera aprovação. <risos> é. Então, vamos lá. A área do A, eu vou chamar aqui de área 1 um, e aqui de área 2. A área do A vai ser a área 1, um, mais a área 2. Show de bola? Vamos achar a área 1, um, galera. A área 1, um, pessoal, como é que é a área 1, um, família? A área 1. Um. área 1 um é base vezes altura, 7 vezes 5, 35 metros quadrados. Show? Já a área 2 é base vezes altura, 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36 metros quadrados. Show de bola? Logo, a área A, né? É a área 1 um, mais a área 2. Então, vai ser... 35 mais 36. Quanto dá 35 mais 36, família? Isso daí vai dar 71. Então, essa é a área do A. A área do A dá 71. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, eu vou encontrar a área do B. Por quê? A área do B, ela é... 20% supera em 20% do terreno A. Então, a área do B é 71 mais 20% de 71. Renato, como é que eu faço para encontrar 20% de 71? Galera, não tem mistério. Para achar 20% de 71, você vai multiplicar e voltar duas casas. Ou volta uma casinha ali, acha o resultado. Isso daí vai dar literalmente 14,2, tá bom? 71 mais 14,2 dá 85,2. Então, a área do B dá 85,2. Aqui, se tu quiser botar, tudo bem. 85,2 metros quadrados. Show de bola? Dá exatamente isso. Show? Aí você, ah, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? 85,2 metros quadrados. Ai, começo a tremer, porque tem número decimal. Calma aí, bebê. Não é assim, né? Agora eu tenho que achar o valor do y. Galera, como é que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar 8 vezes y sobre 2 igual a 85,2. Sem problema, né? Eu corto aqui o 8 com 2, que dá 4. Então, isso dá 4y igual a 85,2. Show de bola? E aí, 4 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, y é 85,2... Dividido por 4. Eu não sei fazer conta com decimal. Por isso que no nosso curso, para o TJ de São Paulo, para o DPA de São Paulo, nós temos o curso Matemática Básica para você aprender. E o que, que a gente ensina lá? Ó, um número depois da vírgula, você bota um zero embaixo e ele acaba. Então, isso fica 852 divididos por 40. Show? E agora, ó, malandramente, família, quem é da família sabe. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Você vai olhar para a resposta, cara. Vou olhar para a resposta. As respostas são 19, 20, 21. Então, aqui o primeiro número é 1 ou 2. Nesse caso é 2. 2 vezes 40, 80. E aí sobram 5. Show? 52, isso daqui não vai dar 2. Vai dar o quê? Vai dar 1. Um um. E aí 40, sobram 12. 21 alguma coisa. Eu nem vou continuar a conta. Isso daqui é 21, alguma coisa. Mas eu nem vou continuar a conta. Por que eu nem vou continuar a conta? 21, alguma coisa tá entre quem, galera? Está entre 21 e 22. Marco o V da vitória na letra C. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Ó, Marcão tá chegando aí para quebrar tudo na 25. Tamo junto, daqui a pouco eu tô de volta. Hein? Não vai embora, não. Hein? Voltamos com a próxima questão. Vamos lá. Para cima da VUNESP. Sublinhou, né? sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Ó. Considere a tabela de preços de quatro produtos obtidos na loja M e na loja P. Todo mundo está vendo a tabelinha aí. Calculando a média aritmética simples. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da, da marcação para ficar tranquilo. Calculando a média aritmética simples dos preços desses quatro produtos em cada loja, é correto afirmar que a média dos preços da loja M é menor do que a média Dois preços da loja P em uma porcentagem igual a... Então, ficou muito claro para gente que é um probleminha. Que é um problema envolvendo o assunto médias. E para resolver esse tipo de problema, técnica R, qual é a forma correta? O que, que eu tenho que fazer para resolver esse tipo de problema? Eu tenho que encontrar a média. Primeira coisa é encontrar a média. E depois fazer um cálculo... De porcentagem Então tem duas situações aí Tem a ideia da média Nesse probleminha e tem a ideia da porcentagem Então a primeira coisa é a média Vamos encontrar aqui a média da loja M O que, que é a média? O que, que é a média? É a soma Dividido pela quantidade Então eu vou somar isso tudo aqui E vou dividir por 4 Somando aquela galera ali Isso daí vai dar 79 79 dividido por 4 vai dar 19,75. Então, esse seria o preço médio. Vamos lá. Loja P. Qual seria a média da loja P? Mesmo procedimento. O que, que é a média? Soma tudo. Soma dividido pela quantidade. Tio Marcos, eu não sei somar. Eu vou orar por você, hein? Olha a malcriação. Então, vai dar 80... Dividido por 4. 80 dividido por 4 vai dar 20. Né? Então, a diferença né, vai me dar o quanto menor é o valor. Então, se eu fizer aqui a diferença, né, 20. 20 menos. 19,75 Só você pensar em dinheiro 20 reais Menos Até para tirar o espaço aqui Vou fazer direto né? Só você pensar em dinheiro 20 reais Menos 19 reais e centavos Isso daí vai dar 25 centavos Tá? Às vezes a gente complica uma coisa fácil né? Então todo mundo gosta de dinheiro Então Seria isso daí, a diferença. Então, a loja M é menor 0,25. Agora, eu tenho que saber quanto isso equivale em porcentagem. Aí, eu vou fazer uma regrinha de 3. 20, que é o valor total, vai estar tá para 100%. E 0,25 vai estar tá para X, né? Fazendo aqui a regrinha de 3, ó. Cruzou, Multiplicou. 20x é igual a 25. porque 0,25 vezes 100 vai dar 25. x vai ser igual a 25 dividido por 20. x vai ser igual a 1,25. Olhando ali as opções, gabarito, letra A Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, tio Renato está voltando aí para quebrar... A próxima questão com vocês. Um abraço. Daqui a pouco eu volto. Valeu. Tamo aí de volta. Marcão quebrou tudo. Vamos fazer a 26, que da minha parte eu considerei a questão mais chatinha, tá? Então vou deixar só a tela aí. Vamos lá. Ó, método dos 50. Sublinhar para interpretar. Vem com o papai, então. <risos> Vamos lá. Ó. Aqui em um escritório de advocacia. O estagiário precisava guardar, após o expediente dos advogados, metade dos processos que estavam na caixa. Processo guardar. Tá legal? Então, eu guardava metade. Sabe-se que, durante seu expediente, os advogados colocavam nesta caixa sempre o equivalente à terça parte dos processos que já estavam lá. Logo após terminar o, seu, logo após terminar o segundo dia, Fazendo esse trabalho, o estagiário contou e ainda havia na caixa 36 processos. Então, sobraram 36 processos. A quantidade de processos que havia na caixa exatamente antes do estagiário começar nesses dois dias de trabalho era um número. Aí você, meu Deus, eu não sei quantos tinham no início, isso é um problema, Renato. Pronto, interpretei. Isso daqui é um problema. Pronto, interpretei um problema. Técnica R me diz o quê? que? O que a técnica R me diz? Técnica R fala para mim, para poder fazer o quê? Problema, usa o método TTE. O que é o método TTE, Renato? Transformando textos em equações. Então, vamos fazer exatamente isso. Transformar textos em equações. Let's, let's, bora que bora. Bora lá? Bora lá, família. Ó, vamos quebrar tudo. Vem comigo. Ó. Família, coisa linda, ó. É, você tem que prestar atenção numa coisa. Tem um grande bizu aqui. Qual o grande bizu, família? Ele fala que tem metade dos processos e terça parte. Eu não gosto de trabalhar com frações. Então, o que, que eu vou fazer, já que eu não gosto de trabalhar com frações? O que, que eu vou fazer, já que eu não gosto de trabalhar com frações, família? Eu vou sempre, sempre nesses problemas, vou botar aqui o total, que era o que tinha antes, né? Total, que é exatamente o que tinha antes. Vou botar aqui aquilo que tinha antes, total, né? Metade é meio, e um terço. Terça parte é um terço. Eu sempre vou botar aqui o que tinha antes, ou total, é o quê? Eu vou pegar os denominadores. 2 vezes 3, vezes x. Show? Vou botar exatamente assim. 6x. Maravilha? Sempre faça isso. Bota os denominadores. Porque tu vai conseguir sumir com a fração. Tá legal? Aí você tem o primeiro dia, o segundo, correto? O primeiro e o segundo dia. Tudo que tinha no primeiro e no segundo dia, a soma do que tinha no primeiro e no segundo dia, isso vai ser igual ao total menos 36. Por que igual ao total menos 36, Renato? Porque ele fez o primeiro dia, fez o segundo e ainda tinha 36 processos. Ou seja, tudo que ele fez no primeiro e no segundo dia é igual ao total que é 6x menos 36, porque ainda tinha lá se não tivesse sobrado nada, seria exatamente igual ao total, não seria menos ninguém, teria tirado. Agora, no primeiro dia, o que, que tinha lá? Tinha metade, né? No primeiro dia, o que, que ficou? Ó, ó, após o expediente, advogados, metade dos processos que estavam na caixa, correto? Metade. Qual é a metade de 6x? Ó, 6x por 2, 3x. Show de bola? Aí... O que, que ele faz? Durante seu expediente, os advogados colocavam nessa caixa sempre o equivalente à terça parte dos processos que já estavam lá. No primeiro dia, eles colocaram a metade, então tinha 6x, ficou 3x. Já no segundo dia, galera, ao final do expediente, eles colocaram o, quê? o equivalente à terça parte dos processos que estavam lá. Já tinha 3x, então eles colocaram o que, galera? A terça parte de 3x. 3x sobre 3. Ou seja, quando eu fizer essa continha aqui, Vai ser igual a 6x menos 3. Então, vai ficar 3x sobre 3 com 3 dá 1, mais x igual a 6x menos 36. Olha que coisa linda. Choro Ó, 3x mais 1x dá o quê, galera? 4x igual a 6x menos 36. Aí, o que tem do x de um lado o que não tem do outro... 4x menos 6x igual a menos 36. Menos 2x igual a menos 36. Multiplica todo mundo por menos 1. Isso daí dá 2x igual a 36. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Qual é o valor do x, galera? 18. Esse é o valor do x. 18. Show de bola? Agora, o que, que ele quer? Ah, não tem 18. Que bom, porque essa não é a resposta. Ele quer a galera que está antes. A galera que está antes vai ser 6X, que é 6 vezes 18, que dá 108. Maravilha, 108. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória na letra C, 108. Então, vem comigo. Ó. No primeiro dia, ó, em um escritório, o estagiário precisava guardar após o expediente dos advogados. Metade dos processos que estavam na caixa. Então, no primeiro dia, o que, que tinha na caixa? 6X. Dividiu por 2, ficou 3X. Né? E se eu te dei a metade, ficou a metade. Aí no segundo dia, galera, durante seus expedientes, os advogados colocam nesta caixa sempre o equivalente à terça parte dos processos que já estavam lá. Então, no segundo dia só, você pegou, eles colocaram a terça parte. Já tinha 3x, eles colocaram 3x sobre 3. Terça parte dividido por 3. E isso foi igual ao total, que era 6x, o que tinha antes 6x, menos 36, porque ainda havia um 36. Havia um que sobrava. E aí, eu desenrolo a questão e mato. Show de bola? Essa aí chatinha, né? Para interpretar ali. Com o método TTE tu consegue. O Marcão tá voltando aí. Daqui a pouco eu tô de volta para fazer a 28. Nesse toque sai nosso aqui. <risos> Tamo junto. Valeu. Voltamos com a questão 27. Para cima da MUNESP. Vamos que vamos. Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles, ó. Olha aí, vamos lá. Se liga na parada. Para o preparo de bandeirinhas decorativas para uma festa escolar, 12 pessoas conseguem preparar 420 bandeirinhas trabalhando 3 horas por dia. Supondo que todas as pessoas preparem bandeirinhas gastando sempre o mesmo tempo, o número de pessoas necessárias para preparar 3.360 bandeirinhas em 6 horas será de... Então, probleminha clássico né, de regras de 3. É um probleminha clássico de regras de 3. Como é que eu sei que a questão é sobre regras de 3? Pela característica, né? Comparação de grandezas. Legal. Já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Então, qual é a malandragem para resolver uma questão de regras de três? Né, vamos aplicar aqui a técnica do pergunta, a técnica do pergunta e inverte, pergunta e inverte, né? Então, pergunta o que o que ele quer fazer, pergunta e inverte, pergunta o que o que ele quer fazer, né? E inverte o que Inverte a coluna que for a resposta. Então, vamos lá. Fazendo aqui a pergunta. O que ele quer fazer? Ele quer preparar bandeirinhas. Né? As pessoas querem preparar o que As bandeirinhas. Então, eu vou inverter qual coluna? Eu vou inverter a coluna da resposta. A coluna do que ele quer fazer. O que, que ele quer fazer? Bandeirinhas. Então, quando eu montar a regra de três... Eu tenho que inverter essa coluna. Vamos lá, deixa eu montar aqui a regra de três que vai ficar mais fácil o entendimento. Ó, 12 pessoas preparam 420 bandeirinhas em três horas. Legal. Quantas pessoas, não sei, seriam necessárias para preparar 3.360 bandeirinhas? Em 6 horas. Aí vamos lá. Pergunta inverte. Pergunta o que? O que ele quer fazer? O que, que ele quer fazer? Né? Preparar bandeirinhas. Né? Então, ficou muito claro para gente que eu tenho que inverter essa coluna. Porque você inverte sempre a coluna que for a resposta da pergunta. Então, eu vou inverter essa coluna aqui. ó. Então, ficaríamos... Com a seguinte estrutura agora, ó, da nossa regrinha de 3. Ficaria 12, 3.360, pergunta inverte. Ó, e 6. Embaixo ficaria x, 420 e 3. Agora que inverteu, o que, que você vai fazer? Você vai multiplicar embaixo. Aí vai ficar 420 vezes x, vezes 3. E vai igualar ao produto de cima. Só isso. 12 vezes 3.360 vezes 6. Acabou. Marcão, não usa seta, não? Não, que não usa seta, não. Tira isso da tua cabeça. Pelo amor de Deus. Aí vamos lá. Vai começar aqui. A brincadeira. Começando aqui a simplificação. Vamos lá. Ó, pergunta e inverte. Só que eu inverti aqui errado. Inverti a última coluna. <risos> Nem ia dar errado. Tá? Deixa eu apagar aqui. Porque eu inverti a última coluna. Só inverte. A dar resposta que é a da bandeira, então ficaria 12x 3.360 aí eu vou inverter ó. 420 e aqui 3 e 6. tá Então só inverte a coluna das bandeiras. Agora sim multiplica embaixo, agora vai dar certinho. Vai ficar 420 vezes x vezes 6, igual ao produto de cima. 12 vezes 3.360 vezes 3. Agora sim, show de bola. Vamos lá. Fazendo aqui as simplificações. Ó. Vou simplificar aqui por 6. Ó. Vai dar 1, vai dar 2. Vou simplificar por 420. Vai dar 1, vai dar 8. Organizando aqui a bagunça, Vai ficar x igual a 2 vezes 8 vezes 3. x vai ser igual a 2 vezes 8, 16. 16 vezes 3, 48. Sacola. Olhando ali as opções, letra A. Então, esse método é infalível, porque você não precisa usar seta. Não precisa saber se é direta ou inversa. É só fazer a pergunta. Né? Pergunta inverte. Né? qual é a pergunta, o que ele quer fazer o que ele quer fazer, o que essas pessoas querem fazer, preparar bandeirinhas então essa coluna que deu a resposta, à pergunta é a coluna que eu vou inverter eu vou manter todas as outras colunas e vou inverter essa quando inverter, um abraço você faz o produto multiplica embaixo multiplica em cima e iguala os dois produtos. Igualando os produtos, você vai encontrar o valor de x. Só isso. Pergunta e inverte. Pergunta o quê? Ó, o Bisu? pergunta o quê? O que ele quer fazer? A resposta da pergunta é a coluna que você vai inverter. O que ele quer fazer? Preparar a bandeirinha. Opa, então é a coluna da bandeirinha que eu vou inverter. Ficou claro agora para você? Legal? Então, família, tudo lindo. Renatão tá voltando aí e vamos que vamos para a próxima questão. Opa, Marcão quebrou tudo na 20 né? Vamos ver aqui a 28 para a gente detonar. Vou sair, 28, vai melhor. O gráfico a seguir mostra o número de atendimentos já realizados por cinco funcionários. Isso daí é o método dos 50, sublinhar para interpretar. Deixa eu fazer logo a minha divisória aqui. Isso daí é o método dos 50 para a gente detonar, beleza? Né, 250, sublinhar, para interpretar. Vem comigo. Cinco funcionários até um determinado de um dia de trabalho. A meta diária de atendimento desses cinco funcionários é de 200 atendimentos. Então, a meta deles é ter 200 atendimentos. Zero trauma. Não importa o que eles vão fazer, tem que ter 200. Supondo que os cinco funcionários atendam dessa hora em diante o mesmo número de pessoas... Vão atender o mesmo número de pessoas. Aí ele pergunta, a meta diária será atingida quando cada um atender mais... Ai, meu Deus. Técnica R, tá? Técnica R, é metro de cinquenta, né? O que, que é esse problema aí? Cara, tem que chegar a meta diária, operação básica. Por que operações básicas, galera, esse problema? Porque, olha só, você tem, vai ter que somar quantos eles atenderam, ver quanto vai chegar a duzentos, Quanto falta para chegar a 200? Se dividir igualmente por 5. Então, operações básicas, operação básica mesmo. Técnica R diz o que para a gente? A técnica R, galera. Técnica R faz conta, né? <risos> operação básica a gente faz conta. Show de bola? Primeiro, número de atendimentos. Ó. Quanto a meta diária? quanto ó, ele, O que ele já tem? Vamos fazer aquilo que ele já tem. que ele já tem a soma de todo mundo. Ó. 33, 42, 19, 22 e 29. Então, vai ser... 33 mais 42 mais 19 mais 22 mais 29. O que ele tem é isso daí, é essa soma. Essa soma aí já dá 145. Show de bola? 145. Agora eu vou achar aquilo que falta para chegar na média. O que falta para chegar na média? O que falta para chegar na média são 200 menos 145. Por quê? A meta diária são de 200. Então, se eles já fizeram 145, vai ser 200 menos 145. Isso daí vai dar 55, correto? Agora, como vai dividir igualmente entre os 5, aí cada um vai fazer o que cada um, galera? Cada um vai fazer 55 divididos por 5, que dá 11. Cada um vai fazer 11. Então, vai chegar nesse momento quando eles atenderem 11 pessoas. Marco V da vitória na letra E. De eu vou detonar com o método MPP. Show de bola. Marcão tá voltando aí. Chega mais, Marcão. Show de bola, família. Voltamos aí com a questão de número 29. Ó. Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Ó. A figura a seguir, desenhada fora de escala, é representada. Através de uma trilha de caminhada. O início da trilha é no ponto A. Presta atenção. Ó, seguindo para o B. Depois C, D e E. E, finalmente, termina chegando novamente em A. Os polígonos C, D, E ABE são triângulos retângulos. Legal. O trecho AB mede 3. BC mede 8. DE mede 5 e BE mede 4. Uma pessoa quer completar essa trilha terá percorrido uma distância D. Então, família, é uma questãozinha clássica que envolve a ideia né, de triângulo. Que envolve a ideia de triângulo retângulo. É uma questãozinha clássica. Sobre triângulo e retângulo E para resolver essa questão Vamos utilizar aqui a ideia dos pitagóricos A ideia dos pitagóricos é Porque você memorizando os pitagóricos Você foge do teorema de Pitágoras Vamos lá Primeiro eu vou colocar aqui os valores que ele está dando ó. AB AB AB vale 3, ó. AB vale 3. BC vale 8. DE vale 5. DE vale 5. E BE vale 4. Aí, um abraço, ó. O triângulo grandão, que é o triângulo DEC, ó, DEC, ele é um triângulo pitagórico, ó. 12... 5 Catetos 12 e 5. Então, se os catetos são 12 e 5, a hipotenusa só pode ser 13. né? São os triângulos pitagóricos. Ó. Vou colocar até aqui para você já memorizar. Tá? São esses três triângulos aqui que você tem que saber. Ó. O famoso 3, 4 e 5. Doze, cinco, né? Cinco. Doze e treze. E quinze, oito e dezessete. Quinze, oito e dezessete. Então, são esses três triângulos aqui, retângulos, que você tem que memorizar. Isso aqui vai fazer você ganhar muito tempo na prova. Então, o grandão é esse aqui, ó. 12, 5 e 13. Tá? 8 mais 4 é 12, então é 12, 5. Hipotenusa só pode ser 13. Legal, hipotenusa é 13. Agora, vamos lá. O triângulozinho aqui menor. Vou acender ele aqui, ó. Vou colocar até de outra cor. Triângulo A, B, E. 3, 4 e 5. Então, com essas medidas aqui, eu já consigo matar a questão. Por quê? Vamos lá. Olha o caminho que ele trilhou, ó. Ele começou no ponto A, ó. Aí, do A, ele seguiu para o B, ó. A, B. A, B, ó. Seguiu pro B. A, seguiu pro B. Beleza. Aí, do B, ele foi B, C, D, ó. D, E, e finalmente ele voltou pro A. Então, eu vou somar isso daqui, ó. Aí eu vou ter a distância. Vai ser 3. Ó, 3. Mais 8. Mais 13. Mais 5. Mais 5. Somando aqui esses carinhas, isso daí vai dar... Vamos lá. 3 mais 8, 11. 11 mais 13... 24, 24, mais 10, 34. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra, bravo, marco o V da vitória e vai ser feliz. Renatão tá voltando para arrebentar mais uma questão aí com vocês, para cima deles. Opa, o Marcão quebrou tudo, Vou, ó, agora essa questão aqui é bem legal, vem comigo, ó. Método dos 50, sublinhar para interpretar, vamos que vamos, let's, let's, vem comigo, família. Opa, ficou redondo aqui, eu não gosto disso não. Vem comigo, ó. Vamos lá. Olha só, família, ó. A seguir estão alguns ingredientes de uma receita de bolo. Duas xícaras de chá, é vem em flocos, um quarto, meio, um quarto, um quarto, um quarto, um quarto considerando que a capacidade de uma xícara de chá equivale a 240 mililitros. Então, a capacidade equivale a 240 ml. O volume de todos os ingredientes em litros é igual a... Ai, meu Deus! O problema é de quê? Sistema de medidas e fração, né? Sistema de medidas, ele já deu ali para gente, sistema de medidas. Técnica R, diz o que para gente a técnica R, galera? A técnica R... Fala para gente que... O que, que a gente vai fazer aí na técnica R, galera? Transforma. Tem que transformar, né? Transformar. Só que antes vai ter que fazer uma continha. Vamos lá. Ó. Primeiro aqui, flocos. Vamos lá? Flocos. Primeiro, vou fazendo direto. Ó, 240. Cada uma xícara tem 240 mililitros. Se aqui eu tive duas xícaras, vai ser duas vezes 240. Então, aqui tem 480 ml. Cara, faz a conta toda, no final tu passa para ali, tu não tem problema, tá? Aqui é 1 um quarto de gergelim, então 1 um quarto é dividido por 4, 240 dividido por 4 dá 60 ml. Só fazer isso, tranquilo, tá? Metade de açúcar, açúcar mascavo, metade é dividido por 2, 240 dividido por 2 dá 120 ml, show? Um quarto, opa, um quarto não vou fazer de novo, 60 ml. 1 um quarto, 60 ml, não vou fazer de novo. 1 um quarto, 60 ml, independente do que é. E 1 um quarto, 60 ml, independente do que há é. Agora, para eu achar esse total, é só eu somar. Você somando isso aqui, cara vai dar... ó Vou fazer assim, 480 mais 120 dá 500, 600. Isso daqui dá 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, dá 900 ml. Por quê 900 ml, Renato? Porque aqui, ó, são 60 vezes 5, 300 ml, e o outro deu 600, e aí vai dar os 900 ml. Show de bola? Agora eu tenho que passar ml para litro. Lembra daquela fórmula, daquele macetinho? Que homem, danado, muito descuidado com as mulheres, né? Ou seja, é só tirar o M e botar o L, e eu ensino isso no curso. Aí você vai voltar do mililitro para o litro, ou seja, vai voltar uma, duas, três casas, então é só voltar três casas aqui, ó. uma, duas, três, opa, isso daqui na real é 0,9 litros, show do milhão, né, 0,9 litros é a mesma coisa de 0,900, coisa linda, coisa linda, coisa linda, a mesma coisa de 0,900, show do milhão? Zero trauma. Então, ó, Marcão tá voltando aí. Cheio de sede para fazer a 31. Tamo <risos> junto. Vamos quebrar tudo e volto na 32. <risos> Próxima questão na tela, família. Cuxilou cachimbucá, hein? Questão 31. Vamos lá. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Um ajudante de uma loja de ferragens precisa distribuir em saquinhos de plásticos três tipos diferentes de parafusos. De agora em diante, identificados por tipo A, tipo B e C. Todos os saquinhos devem conter a mesma quantidade de parafusos. E sempre parafusos de um mesmo tipo. Também foi pedido ao ajudante que em cada saquinho tivesse a maior quantidade possível de parafusos. Sabendo que 132 são do tipo A, 180 do B e 228 do C, o número de saquinhos necessários para cumprir essa tarefa é... Então, analisando aqui a questão, essa é um probleminha, né? É uma questão, é um probleminha sobre MDC. Como é que eu sei que a questão é sobre MDC pelas características, né? Tá aqui, ó. Mesmo tamanho, né? Mesmo tipo. Mesma quantidade, né? Mesma quantidade, mesmo tipo e a palavrinha mágica: maior quantidade possível. Então, mesmo tamanho, né? Mesmo tipo, né? Mesmo tamanho não significa tamanho, mesma quantidade. Mesmo tipo, e a palavrinha mágica, a maior quantidade possível, é um probleminha de MDC. Então, para resolver, eu tenho que tirar o MDC. Simples assim. Então, caiu uma questão de MMC e uma de MDC. Legal. Ó. Então, vamos lá. MDC é o máximo divisor comum. Tá? Então, para você ter a quantidade de saquinhos eu tenho que encontrar o máximo divisor comum. O máximo divisor comum vai ser o número de parafusos, né? a quantidade de parafusos de cada saquinho. Então, vai ficar aqui 132, 180 e 228. Vamos lá. Por 2 vai dar 66, 90 e 114. Por 2 vai dar 33... 45 e 57. Dá por 2 de novo? Não. Agora é por 3. Por 3 vai dar 11, vai dar 15, vai dar 19. Aí é a hora de parar. Porque eu não vou encontrar nenhum divisor comum aos 3. Então o MDC seria quanto? 12. Então, o que, que significa isso daqui? Ó? Vamos lá. Tipo A, tipo B e tipo C. Então, eu tenho aqui ó, 11 saquinhos do tipo A, com 12 parafusos cada um, 15 saquinhos do tipo B, com 12 parafusos cada um, e 19 Saquinhos do tipo C com 12 parafusos cada um. Por quê? Cada saquinho tem que ter a maior quantidade possível. Maior quantidade possível. Máximo divisor possível. Então, isso só vai acontecer né, quando você encontrar o máximo divisor, que no caso aqui é 12. Então, a quantidade de saquinhos está aqui. Ó. 11 do A, 15 do B e 19 do C. Somando isso daí, vai dar 45, se eu não me engano. Vou até fazer aqui a continha. 11 mais 15 mais 19, 45. Então, o número de saquinhos necessários vai ser 45. Gabarito, letra D, marco o V da vitória e vai ser feliz. Renatão está voltando aí para arrebentar a questão... 32 com vocês, pra cima deles. Opa, Marcão quebrou tudo e agora, ó, tranquilidade, essa daqui, ó, família não vai errar. Vamos lá, ó, deixar só a tela, que aí você foca na tela, né, não fica olhando pra minha cara feia. <risos> Vamos lá, método dos 50, sublinhar para interpretar. Vem comigo, ó, uma afirmação que corresponde a uma negação lógica da afirmação. Que afirmação? Essa daqui, ó. Se cada escultura é uma obra de arte, então a chuva é um grande artista. É, opa, meia dos 50 já me mostrou que é negação do centão. É negação do centão, show de bola. Negação do centão. Técnica R, é o que galera, técnica R? Técnica R me diz que é negação do centão, eu uso o mané. Show de bola, vou usar o mané aqui. O que, que é o mané? Mantém e nega. A primeira coisa que você vai fazer aqui é tirar o centão e colocar o e. Então, busca nas opções onde tem o e. Na letra A não tem, tá fora. Na letra B, tá o ou, tá fora. Na letra C, tá o ou, tá fora. Na letra D, tá o e. Beleza. Ah, Renato, na letra E, tá o centão, tá fora. Então, o gabarito já é a letra D. Marco v da Vitória. Mas vamos fazer, né? Vamos botar o mané em ação. O que, que é o mané? Mantém. E nega, cada escultura é uma obra de arte. Então tá aqui, ó, cada escultura é uma obra de arte, mantém. E a chuva é, um grande, é uma grande artista. A chuva não é uma grande artista. Gabarito, letra, D de dado. Marca o V da vitória pra você não errar. Show de bola, Marcão tá voltando aí pra quebrar e eu volto pra fazer a minha última questão. Valeu? <risos> Vai lá. Vamos que vamos. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Vamos lá, uma enquete com 85 pessoas. Verificou-se que as pessoas entrevistadas no site A ou acessavam. Que as pessoas entrevistadas acessavam o site A, ou acessavam o site B, ou acessavam esses dois sites, ou não acessavam esses sites. Do resultado. Sabe-se que sete não acessavam esses sites. 41, um, o site A. O B era acessado por 13 pessoas a mais que o A. O número de pessoas que acessavam apenas um desses sites é igual. Então, questãozinha clássica de conjuntos. É um probleminha envolvendo a ideia de conjuntos. Como é que eu sei que a questão é sobre conjuntos? Pela característica, toda questão de conjuntos tem essa ideia de entrevista, ó. enquete, entrevista, pesquisa, coleta de informações. Então, sempre que você se deparar com esse tipo de questão, com esse tipo de problema, é conjuntos. Tá legal? E para resolver um probleminha sobre conjuntos, tem que usar os diagramas. Nesse caso aqui, eu teria que usar dois diagramas, né? Que tem aqui. Os galera que gosta do site A e temos aqui a galera que gosta do site B 85, 7 do lado de fora aí ele falou que o 41 acessam um A o B tem 13 a mais que o A então o B teria 54 é isso? 54 agora o seguinte, para matar essa questão eu preciso da interseção porque o problema, ele está querendo isso aqui. Ó, o número de pessoas que acessavam apenas um desses sites. Então, eu preciso encontrar o valor dessas duas regiões. Para encontrar isso aqui, eu preciso da interseção. Interseção para dois conjuntos. Ó, e 2. interseção de dois conjuntos. Qual é o bizu? Soma tudo e subtrai do total. Os caras fazem uma maluquice, aí. chama chamam de x, equaciona, faz um voodoo aí. Só que você está na luz, né? Então, você vai aplicar o macete, soma tudo e subtrai do total. O que, que seria somar tudo? Ó? 41, 54 e 7. Né? Vou somar a galera do A, a galera do B e a galera que não gosta do A e nem do B. Então, somando aquilo ali, somando aquilo tudo ali, isso aí vai dar 102, Menos o total, que é quanto? 85. 102 menos 85, isso daí vai dar 17. Então, vou tirar até a prova real aqui, ó. 41 mais 54, mais 7, 102. 102 menos 85 vai dar 17, certinho. Então a interseção é 17. Aí ficou fácil. Por quê? 41 gostam do A. Quantos gostam apenas do A? Vai ser 41 menos 17. Quanto é que dá 41 menos 17? Vai dar 24. Vamos lá. 54 gostam do B. Quantos gostam apenas do B? Vai ser 54 menos 17. Que vai dar... Vai dar 37. 37 mais 24. Dá 1 um vão 1. Um, vai dar 61, um. olhando ali as opções, é, olhando ali as opções. Gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Agora Renatão tá voltando aí para quebrar a questão 34 com vocês para cima dele opa chegando aqui minha última questão estamos fechando espero que você tenha ido bem ou até que se você esteja se preparando para outro concurso da Vunesp até pode ser o TJ de São Paulo porque a prova foi muito próxima né é, o nosso curso TJ São Paulo está aqui embaixo, DPS São Paulo também. Então, se você vai fazer, vem estudar com a gente no grupo de 5%, tem o nosso suporte, tem acesso a todas essas técnicas que nós acabamos de ensinar. Então, vamos lá fazer. Eu vou deixar aqui só a tela. Bora lá, ó. Método dos 50. Ainda tem, não vai embora não, que tem mais uma com o Marcão. Tem mais uma questão com o Marcão. Show de bola? Vamos fazer aqui o método dos 50 para a gente quebrar tudo. Sim, bora lá. Ó. É... Considere verdadeira, deixa eu chegar mais para cá, o mel 50, para a gente não errar, tá? Ó, mel dos 50, show do milhão, para extensão. É, sublinhar para interpretar, vamos lá. Considere verdadeiras as proposições. Ó, tudo tem o um centão, ó, tudo tem o um centão. Centão, centão, né, centão, centão, correto? Sem, então, e uma proposição solta. A partir dessas proposições, é logicamente verdadeiro que entre essas seis pessoas, o número daquelas que não fizeram o que lhes é atribuído. Ele quer saber o que não fizeram. Ou seja, qual é a ideia? Você vai resolver e vai ver quem não fez. Quem tiver com a negação ali, é a quantidade de pessoas que você quer. Por exemplo, é Francisco varreu a calçada. Se isso for... Falso quer dizer que Francisco não varreu as calçadas. Então, é isso que ele quer. Ele quer a quantidade de pessoas que não fizeram o que ele quer. O que foi feito, o que foi pedido, né? Muito legal, muito inteligente essa questão. Uma questão de argumentação, porque todo problema que fala, ah, é verdadeiro tal, é uma questão de argumentação, tá? E a técnica R diz o que pra gente? A técnica R, cara, para resolver. Nesse caso, a gente vai usar o método do V, junto com a tabuada lógica, tá? Mas o mais importante mesmo... É a tabuada lógica. Show? Vamos lá resolver. Bora. Ó, ele falou que todo mundo aqui é verdadeiro. Isso ele falou pra gente, né? Todo mundo aqui é verdadeiro. Maravilha. Aí, ó, na prova, tá? Fazer ali em cima, às vezes, tu pode se enrolar. Então, vamos lá. Francisco varreu a calçada. Então, eu vou botar Fran. Então, é a seta. Geraldo juntou o lixo. Então, Geraldo. Geraldo. Já Manuela não limpou as vidraças. Então, vou botar tá, Manu não. Então, Paula lavou a louça. Paula. Honório lavou o carro. Vou botar Ono. Então, Jéssica regou a horta. Jéssica. Tá? Paula não lavou a louça. Paula não. Então, Francisco varreu a calçada. Fran. Geraldo juntou o lixo. Vou botar Gera, beleza? Jéssica não regou a horta. Jéssica não. Jess não. É a Paula não lavou a louça. Paula não. Paula, não. Show de bola maravilha. Agora o que que eu vou fazer, galera? Todo mundo aqui é verdadeiro. Trouxe para cá, ó, para ficar mais tranquilo para eu resolver ali. Pode gerar confusão, então você traz para cá. E começa de baixo para cima, vamos que vamos. Let's clash. Let. Olha só, Deixa eu mudar isso aqui. Tá, esse é azul. Show, vamos lá, família. Olha só, vem comigo. É Paula. Não, onde tem Paula aqui, galera? Paula tá aqui. Paula não, e Paula tá aqui. Show, então vamos começar. Ó. Vou primeiro aqui para cima. Paula não é verdadeiro, então Paula é falso, porque mudou, né? Tira e bota, não muda. Ó, sem então, você não pode ter a Vera Fischer nunca. Então, se atrás está falso, na, na frente tem que ser falso. Vou botar de outra cor, que aí você vai entendendo. Melhor. Aqui tem que ser obrigatoriamente falso. Por que tem que ser obrigatoriamente falso? Porque se for verdadeiro, vai rolar a verinha ficha E essa não é a intenção, tá bom? Agora vamos lá. É, vamos achar. Tem Manu em algum lugar, mas não, né? Então vem aqui para Paula. Paula não é verdadeiro. Ó, Francisco, galera. Não pode ter a Vera Ficha. Correto? Em hipótese não, nem, alguma pode ter a Vera Ficha. Então, V. Aqui vai ter que ser V também. Francisco Verdadeiro. Show de bola. Achei o Francisco. Tem Francisco em algum lugar? Ah, tem aqui em cima. Vem para cá. Francisco. Francisco Verdadeiro. Geraldo. Geraldo deve ser Verdadeiro também. Por que Geraldo deve ser Verdadeiro também? Porque não pode ter a Vera Ficha. Então, V e V. Show. Geraldo Verdadeiro. Geraldo Verdadeiro, show? Daí a Jéssica, Jéssquita Jéssica não. Tem que ser o quê? Verdadeiro também. Por que Jéssica não tem que ser verdadeiro também? Porque senão vai rolar Vera Fischer, né? Senão fica falso. Vera Fischer é falsa, não pode. A Jéssica não é verdadeiro. Jéssica é falso. Logo, o Honório, ele vai ser o quê, galera? Falso também, o Honório. O Honório também é falso. Por quê? Porque... Ali não pode ser verdadeiro, senão rola a vela ficha. Pronto, concluí tudo. Agora eu vou botar aqui do lado o que cada um fez, ó. Francisco, verdadeiro. Então, Francisco varreu a calçada, fez o que ele queria. Geraldo juntou o lixo, é verdadeiro. Então, Geraldo juntou o lixo, fez o que mandaram, fez o que foi pedido, né? O que foi atribuído. Manu não limpou as vidraças, isso é falso. Então, Manu limpou as vidraças, né? Paula lavou a louça, isso é falso. Então, Paula não lavou a louça, correto? Paula não. Eu vou pegar todo mundo que tá com não, que aí eles não fizeram. Honório lavou o carro, isso é falso. Então, Honório não lavou. Honório não. Show. É a Jéssica regou a horta, isso é falso. Então, Jéssica não regou a horta. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, acabou. Ó, Paulo Anão, Francisco, ó, seis. Quantos não fizeram o que foi pedido, galera? Quantos não fizeram o que lhes foi pedido? Três. Três não fizeram. Qual gabarito? Letra C. Marco V da Vitória na letra C. Tudo lindo? Ih, eu fiquei o tempo todo aqui, né? <risos> eu não vi que eu não saí. Eu tô aqui o tempo todo. Jéssica, não. Foram três. Show, deu pra ver. Tranquilo, só a Paula não ali é verdadeiro. A gente começa, né? A gente já tinha de lá. Maravilha, né, família? Ó, espero ter te ajudado aí. Marcão tá voltando para finalizar essa prova. Tamo junto e te encontro no grupo dos 5%. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Questão 35. Vamos lá. Vamos que vamos. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. A sequência a seguir foi criada com um padrão lógico. Tem 22 termos e o último é 56. A diferença entre o 17º e o 18 então é uma questão de raciocínio sequencial. E para matar essa questão, eu vou aplicar uma técnica que é muito utilizada pela MUNESP, que é a técnica do separa e coloca. Em pé É isso mesmo Separa E coloca em pé ó, Separa E coloca em pé Não vou fazer rodeios não, tá? Vou direto ao ponto Ó 100 1 99 2 97 4 94 e 7 Eu preciso do 17º e 18º Então vou contar aqui ó. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí eu vou olhar o que está acontecendo de cada lado. 1, 2, 3, aí vai, 4. Vai dar 90, 5, 85, 6. 6 vai dar 79. 7 vai dar 72. 8 vai dar 64. Agora eu vou jogar do outro lado: ó. 1, 2, 3, 4. Aí vai dar 11. 5 vai dar 16. 6 vai dar 22. 7 vai dar 29 e 8 vai dar 37 ele quer a diferença entre esses caras então 64 menos 37 isso daí vai dar 64 menos 37 vai dar 27 Olhando ali as opções, gabarito, letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, eu não acredito que acabou essa correção. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma correção para vocês. Né? Muito obrigado aí pela presença de todos. E é aquilo, né? O que a gente sempre fala, infelizmente o aluno espera o edital sair para começar a estudar para o concurso. Então você que tem o sonho de entrar né, para a Defensoria né, Pública do Estado de São Paulo, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Aqui na descrição do vídeo deixamos o link do curso para você, tá legal? Em algum lugar aqui embaixo tem o link do curso. Então, se você quer ter uma preparação de excelência e aprender a resolver todas essas questões né, sem nenhum problema na hora da prova, clica aqui no nosso curso. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa central de atendimento através desse número aqui, 021-9702-99443. É só falar com o Júnior. Ah, Marcão, quero fazer outro concurso. Estou aqui assistindo a correção, mas eu estou me preparando para outro concurso. Zero trauma, tá? Entre em contato aí com a nossa equipe, com a nossa central de atendimento, que vamos te tratar com o maior carinho. Ou vá lá nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, né? É só você colocar lá, arroba matemática para passar, que você encontra, né? encontra a nossa rede social, beleza? Então, um forte abraço, fique com Deus e Matemática para passar. Valeu, família. Um abraço, tamo junto.